Opa! tá ouvindo? Ah, não! O meu, é É eu, caralho, Tá doido, vida! Ah, não! Amiga? Impossível, meu! Para não, de brincadeira, caralho! Não, tá de sacanagem, falando sério, meu! Pô, tá cheio de brincadeira e já tem umas caminhadas, mano! Ah, impossível, impossível! Que foi, suco, que você tá cheio de risadinha? Caraca, é, é muita dia, emoção, tá ligado? É muita emoção. Mano, eu é só caralho? não em um real, viado. Mano. mano, segura a tietagem aí, família. Tá todo mundo feliz, mas vamos segurar, vamos dar com a segurada. Depois dessa, vou ter que lançar soado. até o fido, Até o supe. depois dessa. Eu confiei, mano. Falta que banilo, né? Tinha um bugado, desse, o suco de rodo. Mano, é. Vocês jogam do quê, galera? É. O... Sou Mano Pop, mano. Legal. Putz, é eu... será que os caras vão banir agora? Quer ver? É, normalmente banir. É, pô, você tá em live? Tá, né? Tô. esse é, tá? Hum, será que cara. Tá... Não, mas você só falou na brincadeira, você nem joga de pop, né? Tá lá, <risos> não, não. Acho que eu tenho um pick legal aqui, hein, Eu tava pensando em Javan, Javan não é bom, não? Tava pensando no Gragas, hein, mano. Será que fica muito dano na P? É, novo. eu dou eu outro oh, do, do é. damage, então NA, velho. Nia o cara. Ó, oh, porque... gostei. Deixa o Wick ultar, o Gragas ultar. Para ultimate do. Para, sabe? consigo tirar. Pô, <risos> só aquele silo se assim quebrou as pernas, né? Mas vambora. Vamos assistir. Ah, mano, eu tô nervoso já, mano. Vamos vou assim injusto, mano. Sabe quantos segundos de delay? Mano, zero segundos. Ah, tá Sem sabendo trinket. muito, cara. Hum, não, mas ele vê nós dali, pô. Pode ficar quietinho. Acho que só sai, galera, não? quer fazer uma a graça? Esse ficou eu... valeu, Badeu, <risos> ó. Nossa. É, a Lulu pegou a kill, tá de boa Startou no bot, foi isso que vocês falaram? Ah, a Jinx não, pelo menos não deu o lixe não mas... ah, ah, tá, tá. A Lulu não. pode ter dado Só a Lulu não é... Tá com cara de que começou o blue, mesmo. Ó, ó ele invadindo o nível 2 Ué, é mesmo? Ué, diferente esse aqui, galera Não, será que nós ganha? O que vocês acham? Tem nível 1, um, né? Pera aí, se você gostar 2, acho que melhor não vai gastar Vai dando tá dano bem. aí o que vocês quiserem, mano Tá bom, flashou Tá batendo, eu... Cuidado, cuidado, vocês estão alt-nível, mano. Então isso vai dar ruim, tá mim. ligado? A que tá de boa. Ah, mano, olha esses caras, esse velho. Os caras tão zaralhados. Chupar um peito ele não quer não, mano. Olha lá. Tô indo aí. De boa. Ó, ó, ó, deixa ele meio cagado já. Tá, tá aqui, tá aqui. Bora, bora, bora, só usa tudo, só usa tudo. Treino, treino. Boa. Eu consigo sair, eu tenho um flash ainda. Se matar, tá beautiful. Vou é ter que flashar aí. por causa da Lulu. Ah, tá, hum. tá. Vocês me, ajuda um no... me ajudam no Red? É, Valeu, Luke. É. Obrigado pelos 11 meses, pai. Tô sem smite, aí, Calma, calma, calma, calma. Parou de bater. Ah, eu ele, eu já. Pegou? Peguei, peguei. Aqui eu tô eu saindo, vou. Vou. viu? Ah, eu bora, bora, bora, bora, bora, bora eu então. Vou. Sem medo? Ah, sem flash? Vai, vai, vai. Boa. Ah, não. Ah, ah. Ah, trouxe gol pra gente. Opa, <risos> <Mais leite, viador. risos> oh, mano, o lobo não. veio né? Diz que puxar, mano, tá Eu vou pegar, seis, vou pegar seis nesse... Não, não tem mais jeito não. Vou só deixar ele... deixa eles estão dando gosto assim. e eles meter o pé. É. Boa Pô, tarde, Marcos. Cara, tu não azar tá <risos> mozera. De domingo pra hoje... <risos> tá <com risos> um véio, diamante, <risos> um 70 pessoas uma cenoura ó, e me enterrar é no quintal é porra. Oh, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tô aqui contigo, mano. Tô aqui, tamo aqui. Tô aqui. Consegue matar? Quase, quase. Ih! Porra. Vamos lá, vamos lá, Deus vamos, Deus lá. Deus, vamos Deus. pôr a cara. Ah, vamos pôr isso, pôr a cara. Isso, isso. Ó, pus a cara, mano. Falei. Tô descendo. Ai, quase, hein, velho. Continua, a continua de leve foi. pra caralho, né, é velho. Só sai, só, ah, tá só tá aqui. Sai, e... sai, então. Só sai, tempo sai, então. E o onde tá Ô, vou virar Norwick, se liga, aí. se liga, eu se liga. Se liga, se liga, se liga, se liga. Ai, ele usou o bagulho na hora, que eu trolei. É pra isso, família. Ai, eu já ganhei no kite. Puts, foi, foi, foi my bem. bad sim. Mas se matar um, valeu! My bad, galera. Será que tem ideia do bichão matar ali? Vamos ver. Ah, Eu vou colar, vou colar, vou colar. Peraí que você sim. demora a morrer. Vamos lá, vamos lá. Se conseguir vir alguém, ó. Boa, garoto. Boa. Pra cá, hein. Pra cima, pra cima. Ah, pra lembro. cima. Aí, né? Boa, Nossa. garoto. Quer puxar aí, Drake, galera? É isso, tem que ser essa play. Nice, ah, mano, é isso. Tirando esse dragãozinho aqui fica bom. Nossa, e eu que tava falando mutado aqui até agora com vocês, hein? Ah, é, mano. Meu é, Deus, mano. aí. Meu Deus, hein? desliga a televisão minha me ouve pelo telefone, é, mano. Aqui eu, eu pus no botãozinho do mouse pra mutar, pô. eu fui calando, tava calando, pau. Falei é, que eu ia ajudar a pop ali também. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o sede chegou até aqui, comenta aí embaixo. Suco. Come mãozão. Foi aqui, mano. Um, uh, errei legal. Vou jogar no grupo pra vocês. Só vai saindo, vai saindo, vai saindo. Vai saindo. TP Ela do sellers tá aqui. Teve? Ah, hoje eu não vi. Eita, foi pela lane mesmo. Bom, nós vai ter que ir sustentando esse comecinho, mano. E o Auric tá full MR, tá ligado? Então vai demorar nós dar dano nele, velho. Ó, A nossa pressão top. Boa, garoto. Mano, eu acho que é melhor nós ainda descendo pro Drake, não? pá, velho? Eu acho melhor. O ah, Opa! O tá aqui, tá, lá, tá aqui. Ó. Você, chega, oh, você chega. chega? Tô indo, tô indo, tô indo. Você consegue jogar pra longe? Se você jogar ah. ele pra longe? Beleza. Ai, chega. Nice. Ai, ah. se matar tá bom. Vamos hum. ver. Tá a da da Jinx ainda aí, né? tá? Ó, oh, consegue Tem levar o Warwick também? Aham. Uh -huh. pra viagem? Ó, oh, quer virar pra um VVP TP? Quer... Calma, calma, calma Kali, calma Kali. Vou virar no Warwick, tá? Usa tudo boa. Sete agora em cima, sete boa. em cima. Ele só tá tanque hein, mano. Pega fruta, qualquer mano. coisa, cai, mano. Cai, não fica cai, muito cai, parado cai, não. Cai, não, fica parado. Ah, você ah, caiu. Daí, cai, cai, cai, cai. Ah, ah, caiu. caiu. Já, já tá, tá morto. já continuou a play aqui, mano. Ô, você se aí, tá? Agora tu matar esse cara onde? Vai de você, cara. Pô, oh, oh, mano, cara, se a cara, cara, cara, cara, cara, cara não cara. cai, era o Dream, véi. Ah, deu bom no bot aqui, matamos os dois, vamos levar a torre. Acho oh, que eu fiz o oh, Drake ainda, não dá? Vai tá com o Drake. Eu fiz uma mato. Ward. Barril pra vocês, ó. Né? Tem que ser com por baixo aqui, ó. Tem que ser com o por baixo. E esse Warwick aqui? Ó, oh, a Lulu ali. Falou. Vai mais em frente, o Rick, Rick, Rick, Rick, é o Rick. Rick Ai, Rick, aí, work, velho, Rick Ó o 7, olha o 7. Ixi, acho que eu fiquei ruim aqui, hein. Cuidado, recua, recua, recua, só sei o jungle. Deixa eu vou, pop, dar BTP, vou dar BTP, vou dar BTP. Tá? Espera a é pop, então, espera a pop. Vai puxando o wave, puxa o wave que dá. Não, ah, acho que é melhor. Acho é do que do é do puxa a wave e né? vem Drake, não? Bem não. Bem olha bem o TP de da pop no bot, olha o bot, olha vai, o bot, vamos bot. De de bot. Ignora o Silas, viu? Ignora o Silas. Vem na bot lane mesmo. Linda, garoto. É isso, paisão. Faz o Drake agora e é isso. Tá mandando bem, hein, popzão. É isso, velho. Olha, vale é brabo. A baixinha tá, tá ali, tá isolado Ó, oh, se ele Tem puxar que... mais um, ele morre. Vamos ver. Não, ele morreu já. Eu ali, contigo. Aí, aqui. reto. Ó, o Baron para sec. Será que a gente pode esse Baron? Cuidado com o R dele só. Uh -huh. Vai não, não vai ultar ninguém não, filho. <risos> tá cheio de mim. Eu, eu, tenho, eu tenho, eu dou muito dano no barão. Quer aí? Quer startar, você. mano? De maluco. de maluco, de maluco? É de maluco, mas, mano. A oh, der, Jins, ó, Jinx, ó a... Jinx, ó, Jinx. Se der se a ruim der aqui, A gente perde o jogo também. Mano, vamos startar e mais girando eles pra lutar. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. É isso. Continua fazendo e tira o Warwick. Tira o Warwick e continua fazendo. Pop, você consegue tirar? Quer terminar? Quer terminar? Viu, não W, não dá W, W. É um w. Consegue coisar algo nele? Cara, a Jinx é muito, tem muito, morto, muito, morto, muito, morto, muito, morto. muito, muito, muito, muito low, muito, low, muito, muito low. A Eu é muito também morto, muito morto. Muito Eu tô louco hein, galera. Eu tô... Eu tô morto, segura o HP, segura o HP do Baro, segura o HP. Segura o HP, calma. TP tô vendo Baro, não. termina termina. tem Nice, galera. Sai quem puder. Cadê essa Jinx? Será que vai ajudar essa pop? Não, não dá não. Dá, dá, dá, dá, tô com a pop, tô com Jinx. Pera aí, pera aí. 30, ah, 30, 30, 30. Ah, que esse isso? paisão. <risos> Monstro do joguinho essa porra. Bagulho é esse time aqui jogar o Cebolão, hein? Ah, bora, fala deles, viu? Não existe só o P Pop nesse servidor aqui, não. Bora, porra. <risos> <risos> Homem, mid, hein? Bora? Bora. que a gente não precisa nem engajar aqui no maluco, é só puxar. ele. Né? É só puxar, puxar avivado, mano. Né? Só puxa e deixa o Poké. Espero os caras aparecer. Você Pô, se eu, eu ver uma brecha eu vou, velho. Tá uh, quase. Ó, joguei Rick, a Jinx viu? aí pro vocês, ó. Mantém, mantém. mantém mid, mantém mid, mantém mid. Vou atrás do Rick, vou atrás dele. Ó, oh, eu aqui de doidão. Meti... Ixi, acho que ficou ruim pra mim. Hein. Ok, ult da Lulu. Tirei ult do Arik aqui, suave. Demorou. Lulu tá sem flash, tá? Lulu tá sem ult também, amor. Mano, acho que nós mantém, mano, a pressão mesmo. Acabou o vinho, velho. Show, peraí. O Arik tá sem ult, o sem ult. 7, 7, 7. Matou o 7? Matei a Jinx lá? Boa. Safe, Galera. Tem TP da pop ainda, bobear é GG, tá? Arik tem ult? Não, tá sem. Consegue ajudar, eu? Bigo, Rick morto. Beleza, ficou fudido. Bom, o barão, fazer que o barão acabou, né, mano? Nós é assim temos que levar a C2 Não, a da side tá. agora. É. Eles ia até pegar o blue pra pegar. Ó, oh, tem os caras, os caras, os caras, os caras, Não, Se esses caras vêm aqui, eles tão mortos, pô. Puto, uh, o ult do WW. Então toma. WW. Ui, errei. Consegue matar um? Dá tô só entrar. ameaçando, eu tô só ameaçando por enquanto. Batei a Lula spa. Boa. Tacou o outdo da Kali, o Silas. Vai só bater De no inibe. Só que bate que no é inibe. Aham, uhum, pode bater, pode bater, pode bater. Aham, uhum, eu, eu consigo. Eu tenho exelto qualquer coisa. Calma, vou ficar um pouco atrás, hein? Vou deixar a pop tomando. Deixa eu pegar um R as ali, as ali as mano. As Olha o R aí então. Cuidado com o T7, o último 7. Ajudei? Tô morto. Ele a vai ter ult, hein? Nice, galerinha. Bobear é GG, tá? Pegou a Wither. Nice, bem jogado. Vou dar um GG no Al já. Caramba, hein, galera? Nem com Ghost, hein, viado? Caralho. Então, será que foi Ghost? Não sei, né? Mas foi bem estranho lá o Guerreiro jogando. Oi, Kenzie, é valeu pela partida aí, mano. Você não sabe o quanto que eu tô valeu, tipo, honrado aí por jogar com você, velho. É, é jogaram brilho. muito. Nossa, tamo junto, tamo junto. Tipo, eu de caramba, velho. Valeu, valeu. valeu, é obrigado, hein. valeu é junto, obrigado, hein, valeu, galera. Tamo valeu, junto, tamo junto. Vocês vão dar fila conteúdo. aí, né? Sim. Se tiver vaga no conteúdo aí, pode educar, Kenzie. Ó, cara. A pobre? É. Ué, então bora. Bom, nos vemos na fila aí, então, galera.